Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Conforme combinamos aqui no canal, né? Hoje eu tô trazendo aqui o fundo de pregação, tá? É, da música A Casa é Sua, ok? É, pedi pro pessoal aí dar opinião aí. Alguns pediram em Lá bemol, outros pediram em Sol maior. E aí eu decidi fazer nas duas tonalidades, ok? Vou passar primeiro em Lá bemol e depois eu vou passar em Sol maior, ok? Assim eu atendo todo mundo, tá bom? Antes de eu continuar com o vídeo, né? já aproveita, deixa o teu like aí e se inscreve no canal, tá bom? E também eu gostaria de te convidar aí, né, a acessar o meu novo site, né, mais um dos meus sites, que é o AulaDeTecladoOnline.com, tá? Para conhecer os planos de assinatura, que são planos mensais, trimestrais, semestrais, anuais, ou convencional, né, que é o Vitalício, tá? Bom, vamos lá pro tutorial, então? Beleza! Bom, então... Nesse caso aqui do fundo de pregação, é, eu não vou fazer introdução, tá? Se você quiser a introdução dessa música, o link tá aí na descrição do vídeo, ok? A gente já vai partir já pra ideia da melodia mesmo, pra não ter tanto rodeio, tá bom? Bom, vamos lá. É, eu vou usar aqui uma oitava mais, mais aguda aqui. E eu vou passar a sequência aqui, tá? Ó, é Lá bemol. Fá menor. Mi bemol, aí vem lá bemol, lá bemol com quarta, lá bemol, ok? Repete, tá? Essa sequência. É, também tem as cifras, vou deixar aí na descrição a cifra, ok? E aí vem a parte do, essa casa é sua, né? Ré bemol, tá? Mi bemol, fá menor, dó menor. De novo, Ré bemol, é repetição né, Mi bemol, Fá menor, Dó menor, aí vem a terceira parte que apareça né, é, Ré bemol, tá? Si bemol menor, Lá bemol, Dó menor, ok, só toda dando uma passada aqui na harmonia. Apesar que na hora que eu começar a passar aqui a melodia, vocês vão ver. Bom, é, vou tocar aqui o primeiro trecho, tá? Da melodia. E aí a gente vai dar uma analisada aqui. Hoje tem coisa pra caramba pra passar, hein? Vamos lá. Aí eu acho que a outra parte vai vir aqui no, no Ré Bemol, né? Né? Então, primeira parte, tá? É... Que é a parte lá que começa em Lá bemol, tá? É... Vai começar, você é bem-vinda. Que eu tô sem voz, a gripe me derrubou. Casa é sua, pode entrar. A gente vai fazer aqui, ó, partindo do Mi bemol, ó. e entro tá bem devagar ó ó beleza repete essa mesma frase com baixo em fá tá bemol de novo, aí lá bemol com quarta e lá bemol, tá? olha gente, eu sei que muitos alunos meus vão estar assistindo esse tutorial tá, é, eu não vou economizar aqui dessa vez, porque eu tenho visto muito aluno correndo de trabalhar inversão e abertura de acorde tá, é, dizendo que aprendeu de outro jeito e tudo mais, é nesse momento aqui que vocês vão ter que começar a usar as inversões e as aberturas dos acordes, tá? Por quê? Porque para fazer essa técnica, ó. Vocês estão vendo que o meu lá bemol aqui, acho que é um lá bemol, tá? Ele saiu do convencional que seria aqui ou seria aqui, tá, ó. Eu tô abrindo ele até a melodia ficar na ponta. Essa é a técnica do chord melody, ó. Tá o Fá menor vai rolar a mesma coisa, ó. Porque isso aqui é fá menor, William. Vamos ver que acorde esse aqui, ó. Tem fá, certo? Tônica, quinta, tônica. Então aqui é um fá, né? Ó, essa aqui é a sétima de Fá, essa aqui é a terça menor de Fá, tá vendo? Aqui, como a gente tá trabalhando melodia, né? Tá? Então, ó, isso aqui já não faz parte do acorde, mas faz parte da melodia, ó. Então, ó. Vocês estão vendo? Vou fazer bem devagar para os mimizentos, tá? Não ficar chorando. Vamos lá. Beleza. De novo. Agora um Fá menor. Ok. Vamos para outra parte lá, que vai para Ré bemol agora, né? Ó, aqui a gente cai no Dó, mas dá pra cair aqui, ó. Tá? Vai depender aí da mãozinha de vocês, tá? Pra cair aqui, ok? Ou você pode omitir a quinta, cair aqui, ó. Tá? Vou fazer, ó. É Você pode cair aqui, ó. No Ré bemol, tá? Aí agora vai Lá bemol, né, Ó. Tá vendo como é que eu tô fazendo os acordes? Ó, aí você vai me perguntar como é que é esse movimento, ó. Então, eu tava... Vou fazer o Ré bemol, né? Beleza. cai no, no Lá bemol, ó. Aí eu venho, ó. Bem mais devagar, ó, bem mais devagar, ó, tá vendo? Aí vai dar esse efeito, tá? Estão vendo gente, que esse negócio de ficar chorando, porque o acorde é mais difícil do que o que aprendeu com outro professor e tal, gente, a gente está trabalhando harmonia funcional e no estudo da harmonia funcional a gente não pode ficar escolhendo o que vai tocar ah não, eu não faço o acorde aberto porque meu dedo não alcança ou eu não faço o aberto porque é difícil, eu faço fechado, né? entendeu? dá para tocar, ó. vou tocar com ele fechado aqui ó. Mas a mão direita, eu não vou ter como escapar fatalmente. Você vai ter que aprender a inverter a mão direita, tá? E também tocar as fundamentais, tá? Eu já tô, eu tô falando isso pra vocês, porque eu atendi três alunos essa semana reclamando disso. É, vou tocar com eles fechados, ó. consegui fazer com a mão esquerda fechada mas a direita é isso aí tá bom bom é, vou dar uma repassada aqui tá para ser mais detalhista possível justamente por causa dos mimimi mi, mi, né e a gente continua tá bom vamos lá então ó bem devagarzinho Beleza? Repete, tá? Vamos seguir a ordem. Casa é sua, ok? Vamos lá, vai ser Ré bemol, Mi bemol Fá menor, Dó menor, ok? Vamos ver o que, que dá para fazer aqui. Você pode fazer só a melodia, tá ó. aqui ó, fechado vocês viram como é que é alternada a coisa? de novo, ó vou fazer devagar dessa vez <música> ok vou repetir mais uma vez para ir pra próxima parte parte, apareça, deixa eu me lembrar né, aqui já dá para usar o acorde, vocês estão vendo? Então, vou inverter a minha mão direita e minha, minha mão esquerda, eu vou fazer a abertura conforme eu precisar. Ó. O acorde ó. de novo, ó. Ó, acorde toca terça. Viram? É agora, não esqueceu acorde. <risos> é, vai para lá bemol. lá, de novo, abriu aqui, tá vendo? certo? É só isso, tá? Daqui aí, daqui começa aquelas repetições, você vai estar tá tocando, vai decidir para onde você quer ir, né? OK? É isso aí, tá, gente? Eu decidi passar isso aqui de uma forma um pouquinho mais completa para que os meus alunos que estão vendo esse vídeo, tá? Eu quero que vocês comentem, Ei, professor, entendi, professor, eu vi, ah, tá, agora eu entendi. E me chamem no grupo, vamos discutir isso, porque eu preciso que vocês entendam, tá? É... O, o que que é a inversão de acorde? O que que é uma abertura, tá? Aqui eu não usei nenhum acorde invertido, tá? Isso que foi tudo abertura, tá? Eu falei de inversão porque a minha mão esquerda ela mudou. E vocês viram que eu alterei, tá? Em alguns momentos eu usei o acorde fechado, tá? tá? Teve Fá menor aqui, né? Teve Dó menor aqui. Teve momento que meu Lá bemol é aqui, entendeu? Teve momento que meu Lá bemol é aqui, tá? Ó, esse Fá menor já deu aqui, né? Entenderam? Então é isso, tá? Agora nós vamos para esse mesmo tutorial em Sol maior. Continuando em Sol maior, a mesma ideia, meio tom abaixo, tá? É, você é bem-vindo, vai dar a sol. A casa é sua, mi menor. É, mesmo vazio de mim dó. Mesmo vazio de mim. Sol, sol com quarta, sol tá? Vai dar aqui a melodia, ó. O Sol, tá? Mesma ideia, né? Do Lá Bemol, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Ok, de novo, bem devagar, ó. Repete a frase na mão, na mão direita. Mão esquerda é pra mim. Vem aqui Aí aquela frase que eu fiz em Lá bemol Fazer em Sol agora, né? Ok Vamos fazer uma vez mais aí Mais devagar, vamos lá você que tem dificuldade com baixo oitavado, pode fechar, tá? Ok. Eu vou fazer com ele aberto. Vamos lá. Cai no sol. A frase de novo. Aí vem pra essa casa sua, tá? Aí já mudou. Vai vir acorde fechado, ó. pegar devagar, ó. Apareça é, Lembrar né ah. Beleza, vamos lá Observar, ó. Tá pessoal? É... Bom, não é um tutorial simples, tá? Eu reconheço para vocês, até porque eu também eu trabalhei duas tonalidades, né? Mas não é impossível de tocar, tá? Você que tem dificuldade com essas técnicas nem né? essa técnica de jogar a melodia aqui, ó. Essa técnica é chord melody tá? a outra técnica que eu uso é que é em, em algum momento usar o acorde aqui fechado, em outro momento usar o acorde aberto tá? isso aqui se chama encadeamento, tá bom? Ó. tudo isso aqui está dentro do meu curso tá? é disponível para os alunos e também tem os planos lá que você pode estar tá escolhendo o que melhor aí se aplica a você tá bom? Lembrando que o canal está chegando aí nos 100 mil inscritos em breve, tá? Acho que mais um mês aí. Eu quero ver se eu faço aí um sorteio de umas vagas aí. Vamos ver o que, que eu faço aí. Deixe seu comentário aí, deixe seu like, tá? Chama o pessoal para se inscrever no canal aí, para a gente chegar logo nesse 100 mil aí. E aí eu vou definir aí essas vagas aí que eu vou sortear como que vai ser. A gente faz uma live aí, faz uma festa todo mundo aí, tá bom? Fiquem com Deus aí, tá? Tenham uma ótima semana. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus... E eu espero vocês lá no curso de teclado online como meus alunos, tá? Links na descrição do vídeo. Tchau!